Fala galerinha, se você ainda não me conhece, meu nome é Norberto, esse aqui é mais um vídeo do Elefante Literário e hoje eu vim aqui fazer meus comentários sobre um livro que eu li recentemente, no mês de novembro de 2020, que é Eu Tituba, Bruxa Negra de Salem. Esse aqui foi um livro que desde o seu lançamento foi muito comentado, ainda é bem comentado até hoje, muitas pessoas têm vontade de ler, vontade de pegar, e eu estava entre essas pessoas. Coloquei o livro na minha lista de desejados e ele ficou lá durante vários meses, até que eu conseguisse uma pequena promoção, acho que ele saiu por R$28,00, então foi um preço ótimo, excelente, na é verdade. E eu tive a oportunidade, finalmente, de conhecer essa história, que é uma ficção histórica baseada numa história real ela é real até certo ponto né? tem muitos pontos que são reais, mas a partir de determinado momento, ela passa a se tornar uma ficção. E é muito legal ver isso, esse ponto de vista dessa história totalmente descentralizado da narrativa que é protagonizada por pessoas brancas, conhecida da história de Arthur Miller, As Bruxas de Salem que teve o seu final aí amplamente popularizado muitas pessoas conheceram, e é originalmente uma peça de teatro que foi escrita em 1953, baseada nos eventos históricos que levaram a perseguição das bruxas no condado de de Salem. A partir de fevereiro de 1962 em Massachusetts. Eu acho que é isso, Condado de Salem ou é Vila de Salem, vilarejo. Enfim, foi a partir de 1962 que aconteceram essas perseguições lá em Massachusetts. Então Marie Conde, a autora Marie Conde, vai trazer a história de Tituba, que é uma das protagonistas deste evento, né, da, da caça às bruxas de Salem. E por ser em primeira pessoa, esse livro funciona como se fosse uma autobiografia de Tituba. É muito legal acompanhar os eventos que aconteceram e dentro da mente dela e vendo, a partir do ponto de vista dela, todas as atrocidades que foram cometidas. Pra quem ainda não sabe, esse aqui que aconteceu do Caso das Bruxas de Salem foi o caso de histeria coletivo mais famoso da América Colonial. E foi a caça às bruxas, na verdade, também mais mortífera da América do Norte Colonial. E nesse evento, 14 mulheres e 2 homens foram executados em Massachusetts e Connecticut... Connecticut, Connecticut. <risos> Connecticut no século 17. Connecticut. Connecticut. Tivesse ensaiado, dava certo. <risos> e vamos lá, comentando diretamente o livro. Ele já começa com um dos primeiros parágrafos mais impactantes que eu já li. Outros livros que eu tinha que tinha acontecido isso, na verdade, primeiras frases impactantes aconteceram. Na verdade, eu só lembro de um agora, que é, na verdade, é dois, de Gabriel Garcia Marques, que é o primeiro parágrafo de Senos de Solidão. E a primeira frase de Crônica de uma Morte Anunciada. E esse aqui é desse jeito aqui. Abinar minha mãe foi violentada por um marinheiro inglês no convés do Christ the King, num dia por volta de 1600, quando o navio zarpava para Barbados. Dessa agressão, nasci. Desse ato de agressão e de desprezo Então a gente já tem esse impacto no primeiro parágrafo Que mostra de uma maneira muito crua, muito direta O que é que acontece desde o começo Na história de Tituba E isso vem reforçado já, na verdade Anteriormente pelo prefácio que é escrito Por Conceição Evaristo E é uma coisa fantástica de se ler Esse prefácio, eu li antes do livro Antes de começar a leitura do livro Em si, e li depois que eu terminei O livro também, e ele se tornou Na verdade eu acho que mais impactante ainda E ela vai falar muito, na verdade, tanto ela, quanto esse primeiro parágrafo vão sintetizar muito o que aconteceu com o caso da colonização das Américas, na violência da povoação e da colonização das Américas, né? Quando mulheres indígenas e negras escravizadas foram muito violentadas nesse processo. E isso já traz ao termo escravizadas, né? Que eu acabei de dizer, e é o termo que se usa aqui na tradução. Esse termo não existe no original. No original, Marie Condé ela só usa a palavra escravos, a tradução para escravos, no francês. Então então, Natália Borges Polesso, que é quem fez a tradução desse livro aqui, escolheu utilizar a palavra escravizada, que é uma palavra que faz total sentido. As pessoas foram escravizadas durante todo esse processo tanto de colonização das Américas quanto de outras colonizações, né? Os povos indígenas, pessoas africanas. Inclusive, falando em Natália Borges Polesso, tem um vídeo aqui no canal com comentários sobre o livro Amora, que Carol fez. Então, depois desse ato de violência descrito logo no começo do livro, titula mais na frente, vê a mãe dela morrer, vê o pai morrer, e assim ela vai perdendo todas as pessoas que estão próximas a ela, e vai perdendo todas as coisas que ela possui também. Na verdade o homem que ela considera como pai, porque o pai dela é biológico, na verdade é esse marinheiro inglês do navio que violentou a mãe dela. E assim ela vai perdendo as coisas ao longo da vida, até o momento que ela é acolhida por Mãe Yaya, que vai cuidando dela, e ela também conhece John Indian, que é o primeiro homem por quem ela se apaixona, apesar dos avisos de Mãe Yaya, ou Mãe Yaya, e é junto com ele que ela passa a condição de escravizada, de mulher livre, a uma mulher escravizada, depois deles se casarem, e aí a ladeira só vai descendo para Tituba. A história vai ficando cada vez mais e mais profunda. A narrativa do livro é muitas vezes muito poética, tanto no original, isso foi passado muito bem aqui para a tradução, porque eu li uns pedaços do original, alguns trechos. Não consegui ler o livro inteiro, senão ia demorar muito também. E alguns trechos aqui, inclusive pela, pelo estilo de escrita de Natália Borges Polesso, eu acho, e essa narrativa meio poética foi trazida para cá de uma maneira muito boa. Principalmente quando Tituba se refere à sua religião original e à sua condição de. Escravizada, assim como, na verdade, principalmente quando ela se remete a barbados, lembrando da sua terra natal e de tudo que viveu até chegar naquela condição que ela está atualmente. Então ela sofre muito e sempre deixa claro, faz questão de deixar claro para o leitor, enquanto faz a narrativa dela, que viver não é nenhuma dádiva, que ela na verdade está condenada à vida. John Indian, que é o marido dela, ele diz desse jeito: o dever de uma escravizada é sobreviver. Entendeu? Sobreviver. E aí eu vou soltar alguns comentários aqui que eu não considero que seja spoiler, porque é uma história bem conhecida, na verdade, e a gente meio que tem uma ideia do que vai acontecer. Mas em determinado momento, ela tá presa, e depois que ela é presa, ela diz o seguinte. Eu berrava, e esse berro, tal qual o de um recém-nascido, aterrorizado, saudava o meu retorno ao mundo. Eu tinha que reaprender a caminhar. Privada de minhas correntes, eu não conseguia encontrar equilíbrio e cambaleava como uma mulher tomada por algum álcool ruim. Eu tinha que reaprender a falar, a me comunicar com os meus, a não me contentar com raros monossílabos. Eu tinha que reaprender a olhar meus interlocutores nos olhos. Eu tinha que aprender a disciplinar meus cabelos, nenhum de serpentes sibilantes ao redor da minha cabeça. Eu tinha que esfregar ungüentos na minha pele seca e descamada, que parecia um couro mal curado. Poucos indivíduos têm esse azar nascer pela segunda vez eu fico até com uma voz trêmula, lembrando da história do quão emocionante ela é então esse parágrafo acho que simboliza muito bem todas as situações pelas quais ela viveu e a visão que ela tem a partir desse momento, na verdade a visão que ela vem tendo desde muito tempo do que significa para ela viver A essa visão de que viver ou sobreviver no caso dela seria uma condenação e não um presente divino Tituba também em muitos momentos ela se mostra uma pessoa muito inocente por não ter vivido muito da vida, ela é uma pessoa muito jovem ela é uma mulher muito jovem que está naquela situação então, ela em alguns momentos cria com os patrões, os donos novos dela, que são brancos uma relação um pouco mais além do que ela devia ir ela se entrega com muita facilidade ela acha que uma amizade pode acontecer ali de uma maneira bem básica na verdade, mas que seja uma relação verdadeira na cabeça dela e aí tem uma parte, outra parte, um diálogo na verdade, entre ela e John Indian que mostra que esse essa relação com os donos deles, por eles serem pessoas escravizadas por esses donos, não pode ser, na verdade, uma relação tão saudável assim. Ele fala pra ela, depois de ela falar pra ele, Ah, eu tô agindo assim, mas você também age, você também age como se fossem amigos. Daí ele fala, Eu uso uma máscara, minha mulher desesperada, pintada nas cores que eles desejam. Olhos vermelhos e arregalados? Sim, senhor. A boca beiçuda e violácea? Sim, senhor nariz achatado como um sapo, ao seu dispor, senhores e senhoras. E atrás disso sou eu, livre, o John Indian. Aí ela pergunta, então você acha que ela não me amava? E ele rebate, nós somos negros, Tituba. O mundo inteiro está contra a gente. É mais uma parte... Eu marquei algumas, inclusive, durante a leitura do livro. E também não é comentando dando spoiler, nem entrando muito mais a fundo na história, porque a história, na verdade, é bem conhecida, bem ampla, não sobre esse ponto de vista, mas é uma história bem conhecida, que é através dessa relação que ela acha que existe entre ela e as pessoas brancas que ela é condenada por ser bruxa. Ela é acusada de bruxaria, na verdade. E única exclusivamente, como você já pode imaginar, pela cor da pele. E ela ainda deixa claro em muitos momentos que cada pessoa, cada grupo, cada religião via o termo bruxa com um significado diferente. Para ela, inclusive, em um dos momentos, ela diz aqui, se usar chás e plantas naturais, lidar com os seres da natureza, para fazer o bem ao próximo é ser bruxa? Então, ela era uma bruxa. Então, eu poderia me adentrar em vários outros momentos, várias outras cenas muito pesadas que tem nesse livro, várias tristezas, todas as situações pelas quais Tituba passa, mas eu prefiro e espero que você possa pegar esse livro e ter essa experiência e depois vir aqui. Que comentar comigo. A história das bruxas de Salim aqui nesse livro, sob esse ponto de vista de Tituba, mostra como ela foi esquecida mesmo sendo protagonista dos eventos. Por ela ser uma mulher negra, preferiram dar mais destaque às pessoas brancas e ela acabou sendo esquecida pelas pessoas mesmo. Nesse próprio livro, ela é muito esquecida, mesmo sendo a principal acusada, a primeira acusada. Como ela foi induzida a se apagar da história e, no final, não era nem lembrada por ninguém. Até o momento que Marie Conde resolveu pegar essa história e escrever nesse livro. Inclusive, essa edição aqui da Rosa dos Tempos foi publicada em 2019. É isso? Eu falei certo? não, foi publicado esse ano aqui, essa edição aqui era de 2020, mas a história original de Tituba foi publicada originalmente em 1986 em francês, né? Noir Tituba Sorcière Noir de Salem. então foi fantástica essa experiência de conhecer a história das bruxas de Salem pelo olhar de Tituba e conhecer a história de Tituba também, dessa mulher jovem, negra, africana que foi escravizada e que sofreu muito na vida e que apesar de ter sido protagonista na acusação desses eventos de histeria coletiva que aconteceu lá em Salem, ela foi induzida a ser esquecida na própria história. E se você já leu esse livro, se você conhece a história de Tituba, deixa aqui nos comentários para eu saber também. Eu vou deixar aqui no box de descrição um link por onde você pode comprar esse livro. E se você já teve a oportunidade, divulga ele as pessoas manda esse vídeo pros seus amigos conhecerem essa história também, que eu gostei bastante de ler. Acho que se você leu você gostou também, e acredito que muitas outras pessoas podem gostar também e ainda não conhecem. Se você ainda não é inscrito e chegou até aqui nesse vídeo, aproveita para se inscrever, ativar o sininho deixar o seu curtir, interagir nas redes sociais que estão aparecendo de vez em quando aqui embaixo e ficar ligado em tudo que está rolando aqui no Elefante Literário. A gente se vê já já. Valeu!